Muito bem, então, é, como vocês ouviram aí, esse, esse evento está sendo gravado e a gente mudou de plataforma, alguns acharam que seria porque teria tradução, mas não, infelizmente a gente ainda não chegou nesse ponto, mas é, a gente mudou para o Zoom. De, do Google Meet para o Zoom, para tentar fazer uma gravação com um pouquinho melhor de qualidade, né? Algumas pessoas têm acessado a oficina de forma assíncrona, então vamos fazer o teste aqui, ver se fica bacana a gravação via Zoom. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. É, vi que entrou mais duas pessoas aqui, deixa eu ver, Cris... Acho que a Cris entrou duplicada, então foi só a Cris. Boa tarde, Cris. É... Deixa aqui. Ah, muito bem. Então, sejam muito bem-vindos à nossa 23 oficina Wikimedia Educação. Você já me conhece, eu sou Amanda Jurno, sou gestora de educação e difusão científica do Wikimovimento Brasil. E eu estou às ordens é, no meu usuário ou no meu e-mail profissional para qualquer coisa que vocês precisarem. Então, não custa a gente lembrar que essas oficinas, elas foram pensadas para ser um espaço de troca. É, deixa eu diminuir aqui. Nossa, é um, é um saco a gente mudar de, de software, né? A gente fica, com, fica travado. Então, é, muito bem, voltando, as oficinas são esse espaço de troca de experiências e apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula, mas não só, né? também na extensão, na pesquisa, é, na difusão científica, em todas as áreas que envolvem a educação. É, nós organizamos essas oficinas para oferecer apoio aos educadores no universo Wikimedia, para a gente pensar juntos e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, formar uma rede de educadores, entender os desafios e buscar soluções juntos. né A ideia é que a gente tenha esse espaço, esse nosso encontro com o dia e horário marcado, para que a gente é, tenha esse lugar em que a gente tem essa rede de apoio, essa rede de conexão, para a gente realmente trocar as figurinhas. Então eu convido vocês a se apresentarem pelo chat, é, escrevam por favor o seu nome, escrevam a sua instituição, talvez compartilhem alguns links sobre os seus projetos, quem sabe fale um pouco sobre o que vocês estão desenvolvendo atualmente, fiquem à vontade, o chat é o espaço de vocês, não se preocupem em escrever é, durante a apresentação, vai ser um prazer saber um pouquinho sobre o que vocês estão pensando, também usem o chat por favor para fazer suas perguntas, né, os seus comentários, que ao final... Da, da fala do João e da minha fala, a gente vai abrir para uma discussão, então fiquem à vontade para colocar as suas questões aqui, inclusive aqueles que precisarem sair, viu, William? Se vocês quiserem deixar as questões, a gente responde aqui, depois vocês assistem na gravação. Então, ótimo. Na programação de hoje... É, nós temos João Alexandre Peixanski, diretor executivo do Wikimovimento Brasil, que vai falar sobre o Wikipedia Education Program como prática educacional aberta, histórias globais. E eu depois vou falar um pouquinho sobre a biblioteca Wikipedia, o que é e como usar. E depois dessas duas falas, a gente abre para uma discussão sobre essas temáticas ou sobre qualquer outra temática que vocês queiram conversar também. Não custa lembrar que a gente tem os nossos materiais de apoio, né? A nossa brochura Wikipédia de AZ a é um ótimo material para ajudar vocês não só a aprender e a ter essa introdução ao universo Wikimedia. É, sobre a Wikipédia, mas também sobre o Commons, sobre o Wikidata e também para vocês usarem com seus estudantes, né? Uma ótima, uma ótima ferramenta para usar em sala de aula, para enviar para os estudantes estudarem é, antes de, de pensar algum evento junto com eles, né, para poder motivar a organização de algum evento, alguma editatona. Então fica a recomendação para vocês. A gente também tem uma série de vídeos tutoriais que foram gravados com passo a passo. Para editar os projetos Wikimedia, eles são curtinhos, simples, supervisuais e você acessa eles, seja na, no Commons, aqui com o linkzinho da Wiki, quanto no nosso YouTube do WMB. A gente também tem o nosso portal na Wikiversidade, o portal das oficinas Wikimedia de Educação, onde a gente reúne tanto o, o, o conteúdo das próximas oficinas, né? então vocês podem entrar lá e ver qual, é, qual que vai ser a próxima temática, qual que vai ser o próximo convidado, mas a gente também mantém essa memória aí das últimas oficinas. Então, desde a primeira oficina, Wikimedia de educação, vocês conseguem acessar a gravação e acessar os slides dos participantes. Alguns não enviaram os slides, mas a grande maioria das, das oficinas tem ah, os slides de todos os participantes disponíveis para consulta e acesso de vocês. A gente também tem uma aba com alguns materiais de apoio, e desde o mês passado, a gente tem agora o boletim de WMED, de WMB e educação, é produzido pela, pela gestão de educação do Wikimovimento Brasil, que visa trazer um pouquinho das últimas informações sobre a área de educação. Então, a gente publicou agora em abril a nossa segunda edição e eu convido vocês a darem uma olhada o nosso educador convidado desse mês, foi o Guilherme Altmaier, que está aqui com a gente. Então, fiquem à vontade lá para poder ler e usem a página de discussão também para deixar suas opiniões, questões, é, sugestões. E não se esqueçam de assinar a nossa listinha de participantes. Muito bem. É... Também como rede de apoio, né? A gente tem essa, esse boletim mensal que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o nosso canal no Slack, se vocês ainda não estão no canal, por favor, envie e-mail para o wm que a gente coloca vocês, e lá vocês podem ter é, acesso direto aos outros educadores para tirar dúvida e trocar experiências. Precisa de certificado de participação? Envia para eventos@wmnobrasil.org. Como amanhã é feriado, eu vou esperar até segunda-feira, se vocês quiserem enviar, e daí na terça-feira eu emito o certificado para vocês, tá bom? Muito bem, então o espaço é de vocês, fiquem à vontade, e eu aproveito para chamar o João Alexandre Pechansky, que vocês já sabem muito bem que é o nosso atual diretor executivo do Movimento Brasil, o João tem um currículo enorme, super bem, super bacana, super graúdo, mas aqui tem um pequeno resuminho do que ele já fez aí ao longo desse tempo. Então, ele possui graduação em Ciências Sociais pela USP, parte que foi realizada em um sanduíche na, em Harvard, tem uma graduação em Comunicação Social pela PUC de São Paulo, é mestre em Ciência Política pela USP também, e doutor em Sociologia pela University of Wisconsin-Madison integra o Centro de Pesquisa Inovação e Difusão Científica em Neuromatemática na USP, e é consultor de Política e Economia Brasileira no Coleman Research Group dos Estados Unidos. Então, muito bem, João, o palco é seu, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, oi, Amanda, obrigado, enfim, pela introdução, obrigado a todas e todos que estão aqui presentes, é um Prazer ver enfim, nomes conhecidos, descobrir novas pessoas que estão se aproximando do Wikimovimento Brasil, ou até mesmo os projetos da Wikimedia. Então, vou é, começar a compartilhar a minha tela. Se puderem, como eu também não sou muito familiarizado com o Zoom, se vocês quiserem me avisar se está dando certo, eu agradeço. Ah, sim. Deu certo? Está uhum. terminando de carregar. Isso, pronto. Tá, vocês conseguem ver a minha tela? Então, o que eu vou apresentar hoje, que é a fala Programas de Educação na Wikimedia como uma prática de educação aberta e histórias globais, é na verdade um artigo que foi é, publicado recentemente. Somos quatro autores: Iana Davis, Shania Benstein, Sigalov, Filip é, Malikovic e eu mesmo. Isso daqui, portanto, é o cerne daquilo que vai ser apresentado hoje. Só para dar um contexto em relação a esse artigo, nós quatro coautores somos membros daquilo que é uma rede global chamada Wikipedia and Education. A Liana é a atual presidenta dessa rede e ela é a diretora de uma fundação na América do Norte que trabalha com justamente o Wikiducação, chamada Fundação Wikiducação. Estou ouvindo um ruído, acho está com o microfone ligado. agora vocês estão me ouvindo bem é o meu som que está voltando sim não não está tudo certo ah, beleza também está é, como coautora Shania Evenshtin Sigalov que é uma das principais lideranças globais em wikieducação ela é professora na universidade onde ela vive e é a vice-presidenta da Fundação Wikimedia o Felipe Malikovic é do conselho diretor da Wikimedia Sérvia e organiza este ano a conferência global de wikieducação em Belgrado como Amanda falou Opa, pulou um slide aqui, como é que eu volto? É, eu estou diretor executivo do Wikimovimento Brasil, eu faço parte do conselho diretor, portanto, desse grupo, Wikipedia Education, eu fui iniciado, interessantemente, nos projetos da Wikimedia quando eu era estudante de doutorado, é, e como professor e ativista do conhecimento livre, eu organizo iniciativas de Educação e Wikidifusão desde 2014, e noto que para esta pesquisa em específico, eh, tive o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e coloquei aqui os, eh, as referências das duas eh, linhas de pesquisa associadas. Então, eu coloquei aqui uma, eh, a capa eh, da publicação onde esse paper saiu, da minha sua primeira página, tem um link aqui. É, já noto aqui, antes que me puxem é, a orelha em público, que essa é uma publicação fechada, no sentido de que ela não está disponível abertamente na internet, mas em breve a Amanda vai nos ensinar como fazer hacking do bem dentro é, da Wiki e conseguir ter acesso a todos os conteúdos aos quais você sempre quis ter acesso via biblioteca Wikipédia. Existem outros meios, mas esse é um meio destinado a wikipedistas terem acesso aos conteúdos aos quais querem ter acesso. Isso é uma pesquisa mais ampla do que aquilo que eu vou apresentar hoje. É, ela é um trabalho comparativo, mas eu vou focar especialmente, dado o nosso público, é, no caso brasileiro. É, e, a, e a pesquisa como um todo, ela investigou quatro grandes perguntas, como a Wikipédia foi incorporada ao ensino superior em diferentes países do mundo, quais são alguns dos desafios comuns no uso da Wikipédia em sala de aula, quais são alguns dos benefícios comuns do uso da Wikipédia no ensino superior, e quais são as orientações gerais para pessoas interessadas em adotar práticas de Wikiducação. Esse é um trabalho, como eu disse, comparativo, eu vou pegar só um pedacinho dele, que é o um pedaço do Brasil, porque eu acho que nos ajuda a ter um panorama nesse público é, que nós temos nas oficinas, em torno daquilo que nós fazemos no nosso contexto. Programas de educação na Wikipedia é, são um esforço global, simultâneo e vagamente coordenado para integrar a Wikipedia na sala de aula do ensino superior. E a partir de agora eu vou usar essa sigla P.E.W., porque eu vou falar bastante programa de educação na Wikipedia. Então isso daí não é uma sigla, é em inglês, é que tem a Wikipedia, então parece um W aqui. Essa é a definição que nós adotamos dentro desse artigo, não é uma definição, enfim, ótima, mas ela é funcional para aquilo que nós queremos. E nós, os autores, identificamos três grandes fases na história desses programas. Uma fase individual, conduzida estritamente por pessoas voluntárias. Uma segunda fase, que nós intitulamos a formalização dos programas. E uma terceira fase, que é a expansão. Global, impulsionada geralmente por organizações da Wikimedia. A fase 1, ela vai de 2001, quando surge a Wikipédia, a 2010, e nesse período a qualidade do conteúdo na Wiki era muito baixa. De fato, então, quando as pessoas, professores, professoras questionam a qualidade da Wikipédia, que possivelmente elas conectaram a conteúdo que surgiu nessa primeira fase, onde a referenciação era muitas vezes inexistente e as regras e diretrizes da comunidade Wiki ainda estavam sendo elaboradas. Mas o que é interessante é que mesmo nesse período a maior parte dos contribuidores e das contribuidoras eram estudantes e docentes. Uhum. Não o faziam de modo institucional, mas tinha um ímpeto dentro é, dessa, enfim, do grupo acadêmico em torno desses projetos. A primeira publicação acadêmica que documenta o uso da wiki em sala de aula é de 2007, foi feita por um sociólogo polonês. A fase 2 vai de 2010 a 2013, é, em que ocorre justamente nos países ricos a institucionalização da wiki-educação, com muito apoio a docentes, e também o surgimento dos primeiros recursos para orientar o uso da wiki em sala de aula. Então, isso aqui é principalmente na América do Norte, mas começa também a aparecer na França, na Alemanha, na Inglaterra. E a fase 3 a gente denominou de expansão global, em que ocorre, portanto, a partir de 2014. E aí já existem, pelo menos já tem documentação de programas de educação na Wikipédia em pelo menos 100 países. Isso quer dizer não apenas indivíduos que editam de, na Wikipédia, mas docentes, professoras, professores que mobilizam parte de seus alunos, ou enfim eventualmente a sua sala inteira, para atuar dentro da Wiki. E se estabeleceu nesse processo, portanto, de expansão global, uma infraestrutura para, para programas, e eu vi aqui que o Guilherme é, enviou o link é, do Outreach Dashboard, que é exatamente essa infraestrutura na qual agora educadores conseguem comunicar sobre aquilo que estão fazendo, tendo, no mínimo, um link e um sistema para controle e começa também a ser elaborada uma rede de governança desses projetos para que a Wiki se torne cada vez mais ativa também dentro do universo da discussão mais ampla dos recursos educacionais abertos, os REAs. O trabalho que nós fizemos, portanto, ele é comparativo entre Brasil, daí existe um combinado aqui, Estados Unidos e Canadá, e daí tem esses dois paizinhos, eles eu juro que eles estão coloridos, mas eles são menores do que os outros, Israel e Sérvia. E o modo como nós fizemos esse trabalho comparativo é que teve uma análise de dados e páginas da Wikimedia em relação a esses quatro blocos, colhendo tanto os processos quanto os resultados. Nós fizemos entrevistas semi-estruturadas com lideranças da Wikiducação nos países analisados e fizemos um levantamento bibliográfico integrativo com fontes oriundas dos contextos em análise. Então, algo que chama atenção nesse artigo é que nós conseguimos mobilizar não apenas as fontes que são as que são sempre usadas, mas aquelas, enfim, que, que vão surgir, eventualmente, no contexto sérvio, escrito em sérvio, debatendo com as fontes que estão em português, que surgiram do Brasil. Então, tem um esforço aqui de integrar as experiências, isso é especialmente interessante na área de educação, porque projetos de educação são fortemente contextuais. Então, geralmente, quando nós vamos documentar, como pesquisadores e como... É, educadores os nossos projetos, nós temos uma certa tendência a fazê-lo no nosso idioma, porque a gente quer tocar os nossos pares mais imediatos, que é um pouco diferente do modo como outras publicações acontecem no âmbito wiki, por exemplo, as publicações técnicas, que daí o inglês é a língua franca, mas em educação é um pouco diferente. Então teve esse esforço, que, enfim, para mim foi surpreendente lidar com uma bibliografia, que eu nem conseguia, enfim, entender sem passar por um tradutor qualquer. E no caso brasileiro, foram sistematizadas informações de três bases de dados. Então, é, teve um levantamento a partir do portal Wikipédia na universidade, que foi o primeiro recurso utilizado por educadores nos seus momentos. É, de primórdio dos programas de educação no Brasil entre 2011 e 2014, que era simplesmente uma lista daquilo que a galera estava fazendo em algumas universidades. Também foi usada a Education Program Extension, que foi a principal ferramenta de registro de programas de educação na Wikipedia de 2014 a 2018, que hoje é uma ferramenta desabilitada e que não permite mais o acesso aos dados, mas nós mantivemos a memória desses dados, então, se um dia você quiser fazer uma pesquisa em relação a esse momento é, da experiência de Wiki Educação. esses dados não estão livremente disponíveis, mas o Wikimovimento Brasil tem pelo menos os dados do Brasil, para que justamente essa memória não se perdesse, essa ferramenta, enfim, ela era muito ruim, eu usei bastante, mas hoje nós temos o dashboard é, que é a principal tecnologia e é uma infraestrutura que não é certamente perfeita, mas é em outro nível de qualidade, no controle e no acompanhamento é, dos usuários. E a minha ideia hoje nessa apresentação não é tanto debater aquilo que nós obtivemos de resultados talvez mais qualitativos ou mais analíticos, é, no sentido, enfim, de juntar as nossas experiências comuns, mas eu vou apresentar algumas imagens que servem para um panorama daquilo que é a história da Wikeducação no Brasil, pelo menos de 24 de agosto de 2011, e está aqui, coloquei na imagem, a primeira edição que foi feita num projeto documentado de Wikeducação no Brasil, que foi feito pela, por uma professora da Unesp, é, até 2020, até o fim de 2020, que é quando se encerra o levantamento é, que eu fiz, e chama atenção aqui, a é, três pessoas que me ajudaram a fazer o levantamento, o Eder, que está aqui presente, o, o Sage Ross, que é o desenvolvedor é, do Outreach Dashboard, e a Verona, Verônica Stocco, que é, um, é membro do Wikimovimento Brasil, que me ajudaram enfim, a sistematizar esses dados, que são dados geralmente muito sujos, que vem enfim, um monte de ruído, então, contei também com a ajuda técnica dessas pessoas. E para começar a mostrar um pouco para vocês, esse é um gráfico que está é, no, no paper que eu é, estou apresentando para vocês. Alguns dos gráficos não estarão no artigo justamente, então não foram apresentados em outros contextos. Aqui é um pouco o que quer dizer essa comunidade que, eventualmente, se reúne uma vez por mês nessas chamadas que a Amanda organiza. Inicialmente, em 2011, eram cinco pessoas. Então, quando a gente aparece aqui que somos 19, na verdade, esse número é um número relativamente representativo daquilo que é a comunidade de pessoas que, no Brasil, utilizam a Wikimedia em sala de aula. Porque 19 pessoas, que é o que nós somos hoje, já é mais do que tínhamos de projetos de Wikiducação em 2019. Ou seja, não estamos falando de uma comunidade muito grande de pessoas que utilizam os recursos da wiki Em sala de aula, se vocês olharem a experiência da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é uma outra escala. Aquilo que faz, enfim, a gente apresenta esses dados no capítulo, aquilo que faz a Wikipédia em inglês ser a maior, possivelmente a melhor do mundo, é porque os professores acadêmicos, os acadêmicos, a abraçam. A gente está em escala das centenas, milhares de professores e professoras que todos os anos mobilizam suas turmas para editar aquilo que dão em sala de aula. E isso afeta. Esse recurso também chama atenção, dentro desse nesse gráfico, é que temos um crescimento surpreendente em 2020. Isso também é um dado interessante da realidade brasileira, porque, na comparação com os outros países, a pandemia fez com que os programas diminuíssem, na Sérvia, em Israel, nos Estados Unidos e no Canadá. E no Brasil, a pandemia fez com que os projetos se multiplicassem, até porque, de repente, nós não tínhamos, como nesses outros países, outros recursos, tudo surgiu mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a experiência brasileira já não era uma experiência educacional altamente digitalizada. Então, a digitalização foi encontrando seus espaços e vários, quer dizer, muitos docentes, muito mais do que antigamente, utilizaram os recursos Wiki. Então, esse é um dado bem interessante da realidade brasileira, mas vocês vejam assim, estou apanhando aqui, que é outro dado, enfim, que eu acho que é bem marcante, é como nós somos poucos e poucas. E existe ainda uma comunidade que não se alastrou dentro da educação, o que, por um lado, estabelece também, enfim, uma dificuldade, a necessidade, enfim, de nós nos apoiarmos uns aos outros, umas às outras. Também temos, no caso brasileiro, isso daqui não é um gráfico que tem aparecido no capítulo, porque ele diz talvez mais respeito a nós, a nossa realidade do que é um trabalho comparativo, que é a nossa desigual distribuição regional dos programas de educação. É... Programas de educação foram organizados em 35 universidades de 2011 a 2020, e vocês vejam como a concentração é enorme em São Paulo. Então, São Paulo, aqui, enfim, é uma conta que eu não fiz, deixa eu ver se... São Paulo, claramente, tem, tem mais do que a soma do que todos os outros estados. Então, isso daqui é uma questão, e veja a quantidade de estados nos quais não existe qualquer programa de educação na Wikipédia documentado. Uma exceção de destaque é o caso de Ilhéus, na Bahia, onde nós temos pessoas wiki-educadoras super comprometidas. Então, não sei, deixa eu ver se consigo ver se eles se estão aqui. Estou vendo aqui a Adriane, Adriane está. A Adriane, enfim, que é uma galera muito ponta firme, que segura é, o desafio de fazer... É, esses programas fora, enfim, daquilo que é o, a realidade mais esperada, que é o desenvolvimento de programas de Wikiducação, onde a digitalização é mais elevada. Isso é o estado de São Paulo. Então, vocês vejam que também existe o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, mas em outra escala. É, e para nós, isso é um grande problema, que não é um problema que aconteça, enfim, em Israel e na Sérvia, porque, enfim, eles são países pequenos, mas também não acontecem nos Estados Unidos, justamente porque a Wikiducação se espraiou, inclusive, para aquilo que nos Estados Unidos são os Community College, que são os centros de ensino mais popular, no nível do ensino superior. Então, aqui a gente não está nisso, aqui, se eu mostro, enfim, opa, Ih, acho que eu esqueci um dado que eu ia mostrar. É, para vocês, aqui, enfim, a USP, a Universidade de São Paulo, domina esses dados. Então, se são 107, assim, a USP tem mais da metade. Então, isso é um dado muito marcante em relação ao modo como a Wikiducação acontece. Também algo que é interessante, daqui é um gráfico que está é, no artigo, vou traduzi-lo, só copiei aqui, que é o número de editores, ou seja, de estudantes envolvidos é, por programa por ano. O que isso quer dizer? Qual é o tamanho da sala com os quais os professores estão trabalhando? E algo que chama atenção é que durante um certo período, que vai de 2013 a 2017, as turmas eram grandes. Isso daqui, enfim, para quem não está familiarizado com esse tipo de projeção, isso aqui é, é uma representação da distribuição do tamanho é, das salas. Então, essa barrinha aqui, vocês estão vendo meu mouse? Aparece? Aparece tá. Então, essa bar barrinha aqui em cima representa 25% das turmas em 2017. Quer dizer que, enfim, tem mais de 100 estudantes, a 150 estudantes é, para 25% dos cursos realizados em 2017. Aqui temos, enfim, imaginem um traço mediano aqui a outra metade, e a gente está acima de turmas de 50 estudantes. Esse é um número muito significativo. E de 2018 a 2020, nós vemos uma diminuição do tamanho das turmas. O que quer dizer, eventualmente, que ou os, ou os professores e as professoras estão fazendo os seus programas com uma parte da turma, e não com todo mundo, Diferentemente daquilo que aconteceu de 2013 a 2017. Ou que nós estamos lidando com programas de cada vez mais de extensão. E que daí você já tem um certo filtro. Existem programas, enfim, continua havendo 20, uma boa quantidade de programas que fazem com turmas grandes. Quer dizer, chamamos de turma grande aquilo que tem mais de 50 estudantes. Mas proporcionalmente é menos do que antigamente, então, nós já estamos vendo uma mudança no modo como programas de Wikiducação acontecem no geral. Isso é interessante porque também vai necessitar uma mudança do tipo de estratégia de apoio a esses programas. É diferente você ter que apoiar um programa de Wikiducação que tem 150 estudantes do que um que tem cinco. Então, você enfim pensa outros recursos, pensa outras expectativas. Se você está lidando com 150 estudantes, a sua capacidade de fazer a revisão pormenorizada da, do, da produção é muito menor. Se é com 5, você está melhorando o conteúdo, possivelmente com maior intervenção da pessoa docente. É, os programas também mudaram. No fio dos anos, no caso, isso é só o dado brasileiro, né? No fio dos anos, no caso brasileiro, também na sua duração. Se nós olhamos também de novo o ano de 2018, vocês vejam que 25% dos programas de educação são, na verdade, são de um ano para cima, quase. Então, as pessoas estão fazendo programas que duram, eventualmente, dois anos. Enfim, isso eu também não sei exatamente como é que funciona, mas tem muito projeto que dura de um semestre para cima. Isso em 2020 continua, ou seja, nós temos 25% dos cursos que utilizam a Wiki em programas de educação que vão de 100 a 600 dias de duração, mas 75% duram agora menos do que 100 dias. 100 dias, portanto, enfim, três meses é uma mudança também. Então, não apenas nós estamos lidando com programas de Wikiducação que tem um número reduzido de estudantes, mas que duram, a princípio, até 100 dias. Que já é um dado, enfim, 100 dias já é bastante, de todo modo. Mas muda também o tipo de recurso, de expectativa que você vai estabelecer para um projeto curto do que para um projeto longo. Então, isso também são dados interessantes. É... Então, também, outro dado interessante, que não está no capítulo, é quantos estudantes por ano participam. Então, por mais que nós tenhamos tido, em 2020, um aumento significativo do número de programas de educação, isso não correspondeu a um aumento do número de estudantes. É simplesmente que nós tivemos um aumento de programas de educação menores. Então, o nosso pico é, de estudantes envolvidos é, na WIC foi 2014, em que nós chegamos a um número aqui, é, acho que em torno de 750, e normalmente nós estamos oscilando entre 550 e 650 estudantes por ano desde 2014. Então, isso daí também é um dado, isso aqui é o, é o dado geral, né, global, em relação ao que está acontecendo dentro dos programas de e-educação. mas existe, enfim, no geral, uma certa estabilidade do número total de estudantes. Então, no decorrer dos últimos, dez, dos últimos enfim, sete anos, aliás, 2014 a 2020, eu tenho os dados 2021 a 2023, basicamente, nós não aumentamos o número de estudantes envolvidos dentro dos programas de e-educação. É, também aqui algo interessante no período, portanto, 2011 a 2020, são os projetos envolvidos, é, ou seja, os projetos nos quais as pessoas estudantes lidaram com a Wiki e existe uma preponderância marcante da Wikipédia em português. O segundo projeto também não é um projeto em português, mas é a Wikipédia, que é a Wikipédia em inglês. Então, nesse período, 21 projetos foram feitos para a melhoria da Wikipédia em inglês, é um número surpreendente. Daí tivemos sete projetos, perdão, na Wikiversidade, apenas um projeto no Wikilivros, um projeto no Commons e 32, que a gente não conseguiu determinar, porque, é, como eu disse, é, a documentação, ela é, nos períodos iniciais, não era muito boa. Então, principalmente quando a gente dependeu da Wikipédia na universidade, a gente só tinha o nome do programa, não tinha nenhuma métrica. Mas enfim, esses programas existiram, aconteceram, então a gente tem esse panorama que é, de certo modo, um, um centralismo da Wikipédia, o que não deixa, enfim, de ser óbvio, mas eu imagino que se nós olhássemos agora 2021, 2022 e 2023, teríamos uma maior flutuação, porque cada vez mais é, professores e professoras se interessam também pelos outros projetos da Wiki. E, em especial, eu noto enfim, a importância do Wikidata na educação, que é um projeto aqui que nem aparece. Ou seja, nesse período ainda não tinha acontecido projeto no Wikidata, no Brasil, pelo menos. Isso daqui é mais recente. É, então, também o um número importante aqui, enfim, peço perdão, porque ele está numa visualização um pouco técnica, logarítmica, porque senão o gráfico era impossível, é, mas basicamente nós estamos lidando com um número gigantesco de visualização do, daquilo que é produzido por estudantes na wiki. Então, só para dar um número em 2018, que é o pico aqui, houve 162,4 milhões de visualizações em artigos de programa de educação na Wikipédia, que é um número enorme. O número, é, enfim, para dar um outro número que a gente dá é, no artigo, se considera que na Wikipédia em inglês, desde 2018, em torno de 20% de tudo aquilo que acontece na Wikipédia Está relacionado a programas de educação. Um quinto da Wikipédia em inglês está documentada como programas de Wiki Educação. São números, enfim, de outra ordem, mas vejam aqui o impacto. Né? A gente está, enfim, num ambiente que é o nosso, que disputa a qualidade da cultura científica, o impacto que isso já gera em relação ao conteúdo que é produzido. É, deixa eu ver como é que eu estou te é, O que mais tem nesse capítulo? Eu mostrei parte dele, enfim, que são os dados que eu achei que eram o mais interessante. Existe, portanto, é, esse trabalho comparativo que é feito e tenta levar em conta como cada uma das comunidades, cada um dos contextos, lidou com. É, o desenvolvimento de programas de educação na Wikipédia. A Wikipédia em inglês, como eu já disse, é a maior do mundo e tem, por ano, quase mil docentes engajados em Wikiducação. E a Wikipédia em inglês tem desafios não triviais com a comunidade. Então, existem muitos conflitos que, eventualmente, ocorrem entre programas de educação e a comunidade não acadêmica dentro da Wikipédia em inglês. Porque, enfim, uma Wikipedia é uma Wikipédia de pessoas muito ativas, com muita, é, muito patrulhamento, entre aspas, no sentido de você de verificação dos conteúdos, e acaba tendo muito mais conflito, por exemplo, do que a Wikipédia em Israel, enfim, é, hebraico, que é uma Wikipédia minúscula, enfim, muito menor do que a Wikipédia em português. mas enfim, o problema é o revés, tem pouco engajamento da comunidade, então o, os educadores sentem falta de apoio justamente dessa comunidade que ainda é muito pequena e possivelmente será sempre muito pequena. É, no caso da Wikimedia Sérvia, e por que a Wikimedia Sérvia aparece aqui, é um caso talvez de maior impacto, porque é, na Sérvia, a utilização da Wikipédia em sala de aula é uma política do Estado. Então, praticamente todas as universidades utilizam a Wikipédia. Então, é um caso de altíssimo grau de institucionalização, é, com universidades em todo o território utilizando a Wiki. Isso também acontece na Armênia, onde a Wiki também é uma política estatal. É e você tem, portanto, uma organização que é a Wikimedia Sérvia, que está fundamentalmente orientada para a promoção de wiki educação. E por isso o caso da Sérvia, apesar de não ser um país e não ser uma comunidade, enfim, de maior destaque no ambiente global da wiki, é um caso muito muito peculiar. Porque a wiki é muito considerada no ambiente acadêmico. Dentro do artigo, nós também fizemos daí uma síntese desses casos, além de apresentar, o que já não foi pouca coisa, os dados, tais quais eu os apresentei para o caso brasileiro, para a gente conseguir também ter uma escala. A gente também analisou os desafios comuns, as potencialidades partilhadas e os aprendizados comuns em relação a esses casos. Mencionei para vocês também que algo que chamou a atenção é o impacto diferenciado da pandemia nos contextos investigados. Também mencionei para vocês, e é uma coisa que a gente menciona... Toma uma água. Uma coisa que a gente menciona é, no capítulo é que o Wikidata vai crescer, está crescendo na utilização é, em programas de educação. E também notamos, isso é um dado interessante, que tem uma confluência crescente entre programas de educação e bibliotecas e museus universitários. Então, na medida em que a expectativa daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem se modifica, também se modificam os espaços do processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma experiência muito forte da Sérvia também, onde as bibliotecas. <risos> Perdão também por política de apoio do governo, servem como espaço de desenvolvimento de competências ditas do século 21 que são as competências da literácia é, de informação para educadores e educadoras que querem utilizar a wiki em sala de aula. Então, você tem uma mudança também no modo como as entidades universitárias lidam com aquilo que acontece dentro do processo de ensino-aprendizagem, que também nós notamos, e sobre o que escrevemos dentro desse capítulo. Então, eu vou encerrar por aqui, eu acho que eu estou dentro do prazo. Então, eu queria, enfim, agradecer a todas e todos. E lembrem-se, eu sempre brinco, que se você quer fazer um programa de educação na Wiki e você ainda não faz, bom, me pergunte como, pergunta para Amanda, que a nossa função na vida é ajudar a fazer isso acontecer. Então, agradeço a todo mundo e te passo a bola, Amanda. Ah, eu poderia ficar ouvindo mais uma hora aqui. Acho que o pessoal também, né, gente? <risos> é, vamos, então, falar sobre a Biblioteca Wikipédia, que é uma apresentação relativamente rápida. E a gente volta para a discussão. Eu acho que essa temática sua, João, já tem algumas questões aqui no chat. Eu acho que é uma temática também que abre um pouco é, para o diálogo, né? Para a gente poder discutir aqui sobre perspectivas, dá para o pessoal compartilhar suas experiências também. Então, vamos aproveitar para hoje ter uma experiência maior de diálogo. É, eu vou compartilhar com vocês aqui no site, antes de começar a minha fala, é um evento que está sendo organizado pela Wikimedia Argentina e a Universidade de La Plata. Ele vai ser realizado entre 14 e 16 de setembro de 2023 em La Plata, na Argentina. E vocês têm até o dia 31 de maio, para enviar resumos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É um evento voltado para profissionais de educação, é, para, para educadores, professores, estudantes, pesquisadores em temas vinculados à tecnologia e educação, alfabetização digital, desinformação e direitos humanos. Dentre os eixos temáticos estão os projetos wikimedia e Educação Superior, Direitos Humanos, Feminismos e Decolonização da Internet, a partir de uma perspectiva pedagógica, experiências escolares para repensar os usos das tecnologias digitais na sala de aula, alfabetização midiática e informacional como objeto de estudo, experiências é, a partir da investigação, da pesquisa, é, desinformação e estratégias de cuidado na internet a partir das lentes da educação, né? Então, está sendo organizado pelo Equipe de Argentina, em parceria com a Universidade Nacional de La Plata, é, e vocês têm até o dia 31 de maio para enviar propostas de resumo, e vocês também podem pedir bolsas para poder ir para o Congresso. Então, as bolsas incluem a viagem do lugar de residência, a, o hotel, a estadia, e alimentação nos dias do congresso. Então, convido vocês a se inscreverem, porque é um evento super legal e acho que tem a ver com o interesse de todos que estão aqui, né? Fica a dica para vocês. E agora, então, vou apresentar a minha fala de hoje. Sobre a biblioteca Wikipédia. E aí eu gostaria de fazer aqui um, uma brincadeira. Eu queria que... Quem já conhece a Biblioteca Wikipédia, por favor, levantasse a mãozinha para a gente ver quantas pessoas das 20 que estão aqui já usaram ou conhecem a Biblioteca Wikipedia. Vamos lá, temos dois, três... Dá mais, alguém dá mais? Três. Onde é que levanta a mão aqui, Quatro? Bom, já, já levantou, Felipe, pronto. <risos> quatro. Bom, então, acho que vamos, temos aí um quórum de quatro, né? É, mais ou menos, quatro ou cinco. Não sei se o Guilherme tinha levantado antes ou depois. É um, um quarto né, das pessoas aqui presentes. São pessoas que já conhecem e usam o Wikipédia. Então, se vocês não conhecem, provavelmente as outras pessoas também não conhecem, né? Então, eu vim aqui hoje falar para vocês. Vocês ficam vendo a minha barra aqui em cima? Também não. A barra de, do Zoom? Não. Não. Ah, ótimo. Perfeito. Porque senão ia ficar uma gravação horrorosa. Que bom que não. Então, muito bem. Então, a Biblioteca da Wikipédia é um centro de pesquisa aberto. É um recurso para os editores da Wikipédia que fornece acesso gratuito a uma ampla gama de publicações digitais para que os wikipedistas possam consultar essas publicações e citá-las enquanto editam a enciclopédia. Então, na verdade, o grande objetivo é servir de uma biblioteca mesmo para embasar as, a escrita e as publicações da wikipédia. Né? Então, o, o objetivo dessa plataforma é tornar o acesso a repositórios acadêmicos gratuito, fácil, colaborativo e eficiente. Então, o um link para a biblioteca em português é esse daqui e eu vou mostrar para vocês em breve como é que é a carinha dele. Antes disso, é, aqui está um print né, da, da página inicial da biblioteca, só que eu tenho que ficar tirando esse negócio da minha frente. Oh, meu Deus, mudar de software é sempre uma coisa. É, então, a biblioteca da Wikipédia diz que... É, oferece um acesso a banco de dados, organiza doações de acesso gratuito a recursos pagos que editores podem se inscrever. Então, na verdade, são pessoas da, da Wikimedia que estão em contato com essas grandes editoras acadêmicas e negociam o acesso a essas bases de dados de forma gratuita, especialmente para os Wikipedistas. Então, é um compartilhamento de fontes a partir. É, criamos páginas de compartilhamento de recursos, onde os editores podem solicitar uma fonte de outros editores. Também tem esse espaço de troca de conteúdo entre os editores. Né? Então, você, você, a gente está na universidade aqui no Brasil, a gente acaba fazendo isso. Né? Algumas universidades é, tem, é, oferecem aos estudantes acesso a algumas bases de dados, né? Umas oferecem umas, outras oferecem outras e é quando a gente está nesse meio, a gente acaba pedindo para os colegas, ah, você consegue acessar aquele artigo, você tem acesso àquele outro periódico e a gente vai trocando. Na verdade, o que, tá, o que a, a Wikimedia está fazendo aqui nessa plataforma é a mesma coisa, só que na Wikimedia e sem você precisar ter um vínculo formal com uma universidade. Se vocês estiverem escutando a minha filhinha, às vezes, me perdoam, ela chega da, da escola a essa hora cansada e crianças cansadas gritam. É. Como que você pode se envolver na biblioteca da Wikipédia? Você pode traduzir. Então, você pode ajudar os editores que falam o seu idioma traduzindo ah, a plataforma do cartão da biblioteca. na verdade, é esse... Essa, esse... Este software, vamos dizer assim, que foi criado para você ter acesso a esses conteúdos. Então você pode traduzir a interface desse, dessa plataforma, você pode tornar-se um coordenador e ajudar as pessoas a administrar e melhorar a sua biblioteca, você pode trazer a sua própria biblioteca e, e se engajar com o seu próprio acervo, você pode ajudar com os projetos de tecnologia, ajudando com as ferramentas técnicas, as tarefas, as mudanças para melhorar, é, principalmente as ferramentas de pesquisa. E você pode também ler o boletim. Então, tem um boletim que é mensal, é, bimensal, na verdade, é, em que há informações sobre as novas editoras que fecharam parcerias, coleções que estão disponíveis por um tempo limitado. Então, se você é, se registra nesse boletim, você recebe essas informações. E aqui embaixo tem as filiais globais e, felizmente, nós temos a nossa filial em português. É, então, essa plataforma é a, a plataforma central para dar acesso a conjuntos de recursos disponíveis. Nela é possível ver quais parcerias estão disponíveis, fazer pesquisas nesses conteúdos e também pedir acesso a conteúdos que não estão disponíveis. Então, editores, quem que pode acessar esse conteúdo? Editores ativos e em citação regular podem receber acesso se satisfizerem alguns requisitos básicos, que são, você precisa ter uma conta de usuário há pelo menos seis meses. Você precisa ter feito pelo menos 500 edições em projetos da Wikimedia. E aqui inclui qualquer projeto, não precisa ser só na Wikipédia. Então, se você edita Commons, Wikidata, é, Wikibooks, é, Wikisource, Wikispecies, você também é, entra nessa contagem de 500 edições. Você precisa ter realizado pelo menos 10 edições nos projetos no último mês, tá? e você também não pode estar impedido de editar um projeto da Wikimedia. Só que aqui tem um pequeno asterisco, porque algumas restrições... É por exemplo, porque você citou às vezes uma fonte que não era é, liberada de direito alter, autoral, então não é uma restrição muito grave, é uma, uma, uma, às vezes uma restrição de falta de conhecimento sobre aquela fonte, então se você está restrito de alguma forma, você pode entrar em contato com os organizadores e eles vão analisar o seu tipo de restrição. Se for uma restrição, um bloqueio, é, que é entre aspas, muitas aspas aqui justificado e que e, é, você também pode ter acesso a essa biblioteca. Mas é sempre bom a gente não estar restrito nem bloqueado nos projetos da Wikimedia, né, pessoal? Então, quando você entra naquele link que eu passei para vocês e eu vou é, passar de novo daqui a pouco, você abre essa tela, tá? Essa telinha azul em português. É, e aí está escrito para você... Para você ver essa hyperligação, tem que ser o um utilizador da biblioteca que reúne certos requisitos. Para continuar, inicia a sua sessão. Então, você só consegue acessar se você iniciar uma sessão com a sua conta de usuário. Quando você faz o login, aqui embaixo você tem um botãozinho para entrar com a sua conta da Wikipédia, é, você tem acesso a essa base de dados. Então, é mais de 90 bases de dados do mundo, que tem acesso exclusivo por assinatura, acesso pago, estão disponíveis aqui para os Wikipedistas. Esse conteúdo está disponível em 33 línguas diferentes e está todo disponível de forma gratuita para os usuários da Wikipédia. Tá? E aqui, de novo, uma lembrança das, é, dos pré-requisitos: 500 edições, editor há mais de seis meses, mais de 10 edições no último mês, e não está bloqueado. Quando você preenche esses pré-requisitos e acessa a biblioteca com a sua conta de usuário, você recebe automaticamente... Eu estou... Ah, achei que era uma... Espera aí, gente. É, desculpa. É, recebi uma mensagem aqui. Achei que era sobre a minha fala aqui. Eu... Talvez vocês não estivessem me ouvindo. É, quando você entra... É, na biblioteca, você recebe uma, um conjunto de artigos de bases de dados é, padrão com acesso. Né? É, então, ali, acho que são 70 e poucos, se eu não me engano, a gente vai ver a página agora aqui para frente. Então, você, você tem automaticamente acesso a elas. Há uma outra série de bases de dados que também estão disponíveis, já estão disponíveis, só que para acessá-las você tem que fazer uma inscrição. Algumas dessas inscrições é porque há um, um número limitado de pessoas que podem acessar essas, essas bases de dados, né? Então, é, há algumas preferências. Então, por exemplo, a gente tem uma grande base de dados sobre a história da Índia. E aí, é, as pessoas que vão ter se você pede acesso a essa base de dados, as pessoas que vão ter prioridade para acessar esse conteúdo, porque, sei lá, a editora é, liberou 30, as 30 senhas de acesso é, esses organizadores da biblioteca vão analisar essas pessoas que estão pedindo e eles dão prioridade para pessoas que editam sobre a história da Índia na Wikipédia. Né? Então é por isso que você precisa é, se registrar para algumas bases de dados, ainda que elas estejam disponíveis. É... Quem faz a organização desses, desses conteúdos são voluntários que assinam acordos de confidencialidade com a, a Fundação Wikimedia, e desculpa aqui o errinho de, de, de digitação, que revisam as candidaturas e trabalham junto com essas editoras para fornecer o acesso gratuito. É possível, inclusive, você pedir acesso a conteúdos que nem estão ali listados. Então você está fazendo uma pesquisa específica sobre matemática e você descobriu que em um determinado país há uma editora com uma base de dados, um acervo muito legal que você gostaria muito de ter acesso, porque vai te ajudar a escrever um verbete maravilhoso sobre aquela temática. Você ainda assim pode entrar em contato com, a, com os organizadores, com esses coordenadores voluntários e pedir para eles é, fazerem esse meio de campo com editor e conseguiriam acesso para você. É, e aí, o que é recomendado é, quando você fosse candidatar a um desses recursos, por favor, principalmente nós que somos aqui educadores, pesquisadores, estudantes, é, confiram se vocês não têm esse acesso por outra, por outra via. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o acesso via portal CAPES, é, que há muitas bases de dados é, disponíveis ali. Porque quando a gente precisa se candidatar, a gente está tirando uma vaga de algum outro usuário que talvez não tenha é, acesso via universidade. Então, a recomendação dos coordenadores é, antes de se candidatar a alguma, alguma base de dados, por favor, verifique se você não tem acesso a esse conteúdo através de outra biblioteca ou instituição que você esteja cadastrado. Então, pronto. Aqui é a carinha da biblioteca. Quando você entra, eu entrei aqui com o meu usuário pessoal, automaticamente eu tenho 71 bases de dados disponíveis. Outras, 39 que estão disponíveis para candidatura. né? São essas que eu falei para vocês. Muitas dessas bases de dados vão e vêm. Então, alguns acordos são temporários. Né? Então, vale a pena vocês também darem uma olhada aqui ao longo do tempo, porque as coisas mudam, né? Então, você é, não quer ter o trabalho de, de pedir para se candidatar para alguma base de dados, mas quer ver o que vai aparecer de novo. Acesse a biblioteca com frequência porque esses conjuntos de disponibilidade mudam com o tempo, né? Então, aqui a gente tem a American Association for Advanced Advancement of Science. A gente tem aqui Humanities Book Collection, American Speech Language Hearing Association e por aí vai, né? Então, você consegue pesquisar na biblioteca aqui pela ferramenta de busca... E aqui embaixo também tem algumas opções de filtrar essas buscas. O que você pode fazer com esse conteúdo? Você pode pesquisar, você pode ver, você pode obter e apresentar o conteúdo desse parceiro. Você pode gravar digitalmente esse conteúdo. Você pode baixar o PDF no seu computador para ler depois, não tem problema. Você pode, inclusive, imprimir esse conteúdo se você preferir ler de forma analógica. Só que o que, que você não pode fazer? Você não pode compartilhar as suas contas ou senhas com outras pessoas. Principalmente nos casos em que você está se candidatando a uma base de dados que é restrita. Porque você vai provavelmente receber um e-token, né? uma senhazinha para te dar acesso. É, e depois essa senha expira. Você não pode compartilhar essa senha com outras pessoas. Ela é sua. Nem, muito menos, vender esse acesso para as outras pessoas. Você não pode fazer raspagens nem baixar muito conteúdo do parceiro. Você pode fazer o download daquilo que você vai usar para a sua pesquisa. Então tenha bom senso, ninguém vai ler dois mil artigos, 20 né? artigos você vai ler. Você também não pode disponibilizar para qualquer finalidade de forma sistemática cópias impressas ou eletrônicas de vários trechos de conteúdo restrito. Então... Use o conteúdo como fonte de informação e como é, embasamento a partir da referenciação, não copiando o conteúdo que está, é, é, não está em licença livre. Também não é possível fazer a mineração não autorizada dos metadados, para, por exemplo, usar esses metadados para criação automática de artigos de esboço. O pacote da biblioteca, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui de 71 conjuntos, é o conjunto aos quais não é necessário se candidatar, se você preencher esses, preencher esses critérios descritos, você automaticamente está autorizado a usá-los. É, Hoje, apenas uma parte do conteúdo disponível está incluso nesse pacote. No entanto, espera-se que no futuro a gente consiga expandir à medida que mais editoras sintam à vontade para participar desse grande é, movimento global em prol do conhecimento livre. E por fim, vale ressaltar que a autenticação na biblioteca é feita por um proxy chamado EzeProxy, que é um servidor é, que através, quando você inicia a sua, a sua sessão no Ezproxy através desse, dessa plataforma da biblioteca, daquele site da biblioteca, ele verifica se os usuários estão autorizados e permite que você tenha acesso a, a esses recursos usando o seu endereço de IP. Então, por isso que é importante você sempre entrar primeiro pelo site da biblioteca, porque se você entra direto no site do parceiro, talvez esse reconhecimento do seu IP se perca no processo. Então, abre primeiro o site da biblioteca e depois você vai para o site do parceiro. É... Normalmente a sessão permanece ativa até duas horas após terminar a pesquisa, e note que para usar o se você precisa ativar os cookies. E se você tiver algum problema no acesso, experimente limpar a sua, o seu histórico eh, e os seus cookies, porque daí você consegue acessar. Importante, informações sobre as normas de privacidade. Como a gente está aqui envolvendo outros parceiros, que não a Fundação Equimídia e os projetos, Equimídia, há a coleta de informações dos usuários. tá? É, então, quando você se candidata a uma conta ou a USA, pode ser que sejam recolhidas as seguintes informações sobre você seu nome de usuário, seu endereço de email, de e-mail, a sua contagem de edições, a data de registro, número de identificação de usuário, os grupos aos quais você pertence, todos os direitos de usuário especiais, o seu nome, país de residência, profissão, afiliação, se exigido por um parceiro, a sua descrição narrativa descontribuições e razões para pedir acesso aos recursos e a data em que concorda com essas condições de utilização. Importante: Cada editora requer informação específica na candidatura. Então, você só será demandado das informações que as editoras pedem. Então, para acessar o pacote, você não precisa é, doar nenhum desses dados, você só precisa compartilhar com a fundação, é, com a fundação, é, com a biblioteca, na verdade a sua data de registro, a sua contagem de edições, porque eles precisam fazer essa verificação se você, é, se você está de acordo com os critérios mínimos para entrar na biblioteca. Se você se candidata a um publisher, a uma, um, uma revista, a uma base de dados específica que exige alguma informação a mais, eles vão te demandar essa informação para repassar para esse parceiro, ok? é isso, vocês estão prontos para pesquisar? E aqui eu coloquei o, o linkzinho fácil, então é wiki/barra 6 b bola, o e w, e vocês acessam a biblioteca. Muito bem. Então, vamos às questões. A primeira questão foi a questão da professora Marina, da UNP, nossa mais recente é, inserida no mundo dos programas de educação. A gente começou agora um programa juntas, né, Marina? Estamos super animadas. E ela pergunta, João, você acha que esse salto em 2020 foi causado para além da pandemia, né, o salto do número de programas a que ela se refere, é, foi causado, para além da pandemia, pelos primeiros passos da curricularização da extensão a partir de 2018, conforme determinação do MEC? Bom, prazer, Marina. Obrigado pela sua pergunta. Bem-vinda ao mundo da Wiki. É, então, é uma, é uma boa hipótese. Aquilo que eu mencionei no capítulo como possíveis respostas, enfim, foram... Por um lado, a pandemia e por outro, o fato de que em 2020 também ocorre é, a consolidação deste que é o Wikimovimento Brasil, que é a organização é, de Wikimedistas no Brasil. Então, nós começamos a ter uma atuação mais institucional e, eventualmente, tivemos é, estratégias de ativação de, alguns, é, de algum, alguns parceiros. O que normalmente acontece é que, enfim, educadores que entram no universo da Wikipédia, o que acontece possivelmente muito mais do que aquilo que eu mostrei, sem apoio do Wiki Movimento Brasil, vão desengajar, porque vão descobrir que é muito difícil. Porque se você não conhece o Outreach Dashboard, que é essa plataforma de controle, de registro, de acompanhamento é, dos estudantes, o seu trabalho é gigantesco, é assim, absurdo, quer dizer que você tá recriando, pra, se você tá fazendo um trabalho sério, como se imagina que você, enfim, que se interessa, não especificamente, mas enfim, qualquer educador, educadora que queira atuar na Wiki quer fazer, quer dizer que a pessoa tá fazendo um dashboard dela, isso é uma loucura, assim, é um trabalho, assim, um louco de acompanhamento, sei lá, de 10 alunos editando dentro da Wikipédia. A curricularização. É, o que eu também percebo daí é que ela está, de fato, para nós, dentro da Wiki, é, acontecendo mais agora. Ou seja, acho que desde 2000, em, no ano passado e neste ano, é que a gente está sendo muito procurado. Então, mudou um pouco o modo como é, as instituições estão lidando com a extensão. E é, enfim, para nós, dentro do Wiki Movimento Brasil, acho que é uma... É uma, é uma forma diferente de lidar com a Wikiducação, porque muitas vezes a gente pensou a Wikiducação para a sala de aula, e pensar para a extensão também é uma mudança de projeto, porque você vai ter um outro tipo de acompanhamento que não é aquele enfim, que se autorregula por meio da nota. Então, a nota, enfim, a avaliação, ela modifica o tipo de empenho. Que se você vai esperar. Então, a gente, enfim, tem que lidar com essa nova realidade. Mas eu não sei te dizer, estou assim, falando bastante, mas eu acho que é uma boa hipótese, que eu acho que teria que verificar. Os dados existem, né? então, em 2020, seria possível para esse ano é, dar, um, dar uma checada. Ótimo, respondida, da Marina. João, o Felipe pergunta se você sabe de cabeça qual que era o projeto de educação no Wikibooks. Nossa, difícil. Essa. É, qual era é o Wikibooks? 2020. Então, talvez tenha sido o projeto da, é, do Centro Universitário Belas Artes, aqui de São Paulo, que era um projeto de, em que os estudantes tinham que melhorar, eles tinham que identificar, por meio de um acervo fotográfico, se eu não me engano, do, ou do Werner Haberkorn, ou do Guilherme Gensley, que fazem parte do acervo do Museu de Ipiranga, alguns elementos dentro das fotos. Então, isso foi um curso, se eu não me engano, um professor na área de publicidade e propaganda, que fez um trabalho mas eu acredito que tenha sido este. Bacana, de repente, a gente convida ele para vir, né? Eu nunca ouvi ninguém contar sobre alguma experiência com o projeto Wikibooks. acho que seria legal, né? A gente ver se ele topa vir conversar com a gente. Muito bem, então a gente tem aqui uma questão do Guilherme. O Guilherme tinha dito anteriormente também que ele foi uma das pessoas que começou durante a pandemia é, a usar o wiki e que tem dado certo desde então. É, e ele fala que, João, existe alguma experiência no Brasil de uma maior institucionalização da WIC na universidade nos moldes da Sérvia? A USP é, sem dúvida, a mais engajada. Gostaria de te ouvir um pouco sobre por onde podemos começar para esse processo de institucionalização. Isso também é uma boa pergunta. Então, eu te diria, nos últimos quatro anos, Guilherme, nós vivemos esse mundo paralelo, né? Isso daqui é a nossa realidade, onde, é, para além de não ter apoio do Ministério da Educação, o ministro da Educação, o biprocessor processou a Wikipédia e a, enfim, a ameaçou é, continuamente, porque ele não gostava do artigo dele. Então, tivemos essa situação que eu acho que é bem própria a nós no âmbito federal. É, sobre a institucionalização... É, em outros casos, eu não creio que tenha havido uma parceria é, Wikimovimento Brasil com alguma universidade, ou seja, em que momento, sei lá, em que assina o reitor e alguém do Wikimovimento Brasil, mas nós temos parcerias firmadas em outros níveis universitários, então a FAPESP, aqui no estado de São Paulo, apoia enormemente a Wiki. Então, só este ano tem é, três é, linhas de pesquisa financiadas da FAPESP para docentes atuarem é, dentro é, dos projetos da Wikimedia, e são projetos muito grandes. É, também é, tem é, uma institucionalização por meio das bibliotecas da USP. Então... É, se, se não é o departamento ou, é, o, ou a própria, sei pró-reitoria, existe no nível, que eu te chamaria, enfim, de institucionalização mais baixa, certamente uma relação institucionalizada. O que muitas vezes aconteceu é que quem levava adiante, no caso brasileiro, às vezes até contra a pressão institucional os projetos de Wiki Educação eram as professoras e os professores. Então, enfim, a gente sabe de relatos de pessoas que tiveram, enfim, que entrar em grandes discussões com os coordenadores, falando: olha, eu não vou aplicar prova este ano porque eu vou fazer um projeto de Wiki educação. E daí, enfim, ninguém entendia, enfim, tinha toda uma discussão porque existem barreiras, é, no caso brasileiro, e eu acho que está principalmente relacionado, a uma coisa que vai mudar e está mudando, é que nas instituições de ensino superior, você tinha praticamente incentivo nulo para atividades de extensão. Também diferente do caso dos Estados Unidos, onde se você faz um projeto relacionado à melhoria de conteúdos para sua comunidade, você ainda ganha eventualmente aumento. Enfim, você tem uma outra relação, né? E eu acho que com a curricularização da extensão universitária, é isso vai mudar. E daí é, o WikiMovimento Brasil está se preparando justamente para ampliar a sua capacidade de apoiar, se não atividades em sala de aula, pelo menos atividades de extensão. Porque elas são com turmas menores, duração menor e também, enfim, outras expectativas, que não são a da criação de um verbete perfeito, como aqueles incríveis que faz a Flávia Varela na Federal de Santa Catarina. Enfim, essa é uma outra realidade a é que talvez a gente possa lidar, enfim, com pessoas que façam intervenções menores, mas de altíssimo impacto. Só que a gente precisa apoiar, é, as professoras e os professores que querem atuar nisso, porque senão essas pessoas vão entrar sem entender o que tem que fazer. Então, a gente está dentro do Instituto do Movimento Brasil se preparando para isso, e isso vai gerar institucionalização, porque as iniciativas de extensão por meio da wiki ocorrem com a, com a ratificação de um, de um termo. E daí você também modifica, né? Então, eu sei que, por exemplo... Enfim, eu mais os casos da USP, existe ou foi discutido no, na USP pela Escola Politécnica, que a Wiki é, organizasse é, uma parte considerável da extensão dos estudantes de Engenharia da USP. E daí se institucionaliza no nível é, do, da escola, mesmo, ou seja, da faculdade, mas é uma faculdade gigantesca. Então, acho que tem uma mudança, mas isso também é muito recente. Legal, João. Obrigado. Posso comentar rapidamente? Só porque eu acho que é, é, eu, eu, o projeto que eu faço, o Wikidesign, também é um projeto de extensão, ele está na sala de aula e também está com um programa de extensão. E ele, nesse processo da curricularização da extensão, vai entrar como uma luva, assim, vai encaixar como uma luva, sem dúvida, como você falou. Eu acho que vai ter um salto é, exponencial, realmente, e legal que vocês estão se preparando para isso, porque o bicho vai pegar, imagino, mas vai ter, sem dúvida, um salto é, é, nesse sentido, e eu acho que, é, pelas pelos indícios, as, as informações que você passou, assim, é, o meu caso, eu trabalho na UERJ, então a UERJ talvez, a partir do próprio projeto de extensão, seria uma forma de é, buscar essa institucionalização é, talvez disponibilizando justamente o fato de, de que o uso dessas ferramentas já está acontecendo dessa, dentro da universidade, tornando isso visível nos canais corretos nesse sentido, porque vai ter gente correndo porque correndo atrás para poder suprir essas horas que vão ter que ser cumpridas de extensão então a gente poder já ter uma plataforma onde isso fica visível e as pessoas vêm e, e já tem um como fazer né, uma descrição da metodologia uma facilitação desse processo, Eu acho que isso realmente vai ajudar a dar um salto uh, enorme nesse sentido. Mas, legal, obrigado pelas informações aí. Eu acho que tem muito trabalho pela frente, mas tem um caminho aí. A extensão, sem dúvida, é esse caminho. Para além de conversar com outros professores, interesse, e também para desmistificar a ideia né, de que a Wikipédia seria algo menor em comparação a né, um, um elitismo acadêmico que a gente sabe que opera, tem todas essas questões né, de onde que o conhecimento pode estar e, e, e habitar e tudo isso. É, mas isso é, eu acho que tá, vai ser muito mais facilmente é, quebrável, né, nesse sentido. Mais uma outra questão, só para mais um comentário, é, eu acho que uma das dificuldades é, de aplicar o projeto na sala de aula é justamente o fato de que, e com relação à avaliação né, é, é final dos alunos, é, é o trabalho, o nível de trabalho que isso envolve, obviamente. Um trabalho final de disciplina é, normal, você recebe, você lê rapidamente e você lida com aquilo de uma forma muito mais tranquila. Um trabalho da wiki você acompanha o um período inteiro, os quatro meses inteiros, todo o processo. Você revisa, ajuda, faz uma série de procedimentos que realmente demandam muito mais do professor. Então, talvez a gente olhar para esse processo, ver onde que estariam os, os pontos mais... É, é, difíceis e difícil de lidar por uma questão de disponibilidade de tempo também acho que pode ajudar bastante nesse processo de né de inserir isso na saúde enfim apenas um comentário a mais aí para adicionar obrigado junto antes de gente passar a palavra Elisa aproveitar eu vou fazer uma propaganda um spoiler de que a gente está desenvolvendo um moc Pra, justamente pensando nos educadores da extensão. Então, a ideia é que ele fique pronto para o segundo semestre e ele vai dar essa, esse, essa, todas as informações introdutórias que os professores precisam saber para começar a usar o IC, né Então, assim não vai ser um curso que vai te ensinar tudo de Wikidata, por exemplo, mas vai te ensinar o básico para você fazer o seu primeiro pro projeto de extensão, seu, da, o seu primeiro programa de extensão usando o Wikidata, né? E aí, a partir daí, é, se, se desenvolve é, as habilidades, as expertises sozinho, buscando a gente em outros tipos de iniciativa, né? Então, a ideia é que, que sirva como esse lugar de primeiro contato dos professores e dar esse passo a passo, aí, esse, esse, esse caminho né, para entrar nesse universo wiki. E aí acho que é legal de, de pensar, Guilherme, é estratégias comuns, né? Eu acho que isso vai ser um, vai ser um momento legal, assim, a partir também do Mooc, do retorno de vocês. A gente pode, é, de repente, organizar algo em torno disso, porque a gente tem essas discussões. Mas pensar estratégias dos professores para minimizar esse tipo de trabalho, né? Então, de repente, trabalhar com os alunos é, em grupo, né? Então, é, você, ao invés de ler 30 trabalhos, você lê 5, né? ainda que, sejam, é, a, que seja ao longo dos quatro meses, você diminui um pouco isso e, e, e, ao mesmo tempo, cria um conteúdo com um pouco mais de densidade, porque são seis cabeças pensando em um texto, né? Então, acho que talvez pensar nessas estratégias que os professores usam para essa avaliação pode ser legal também. É, Elisa, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É, foram muito legais as duas exposições. É muito bacana, realmente, vir participar, aprender e, enfim, aprimorar né, o nosso trabalho e eu tenho assim é, duas colocações e uma pergunta, né? é assim, acho que uma dificuldade, né, pensando mais é, na exposição do João que a gente tem no Brasil, é, incrível e desesperadora, é a dificuldade tecnológica, né? Mas, tipo assim, eu trabalho numa universidade que é considerada uma boa universidade e é um, um desespero, Quer dizer, nós temos uma sala pequena, né? É, com equipamentos para trabalhar que os professores enfim disputam aquele espaço né, e eu fui uma das pessoas que começou a trabalhar com a Wikipédia na pandemia também né justamente porque eu, eu gostei de dar aula na pandemia porque aquilo me possibilitou dar um salto tecnológico que eu não podia fazer né na minha sala de aula presencial eu já vi eu não gostei da pandemia né mas de, de trabalhar dessa oportunidade é, então assim eu, eu Fico pensando, vocês analisaram essa questão também no artigo? né? É porque os Estados Unidos, a gente sabe que, no geral, tem realmente né, uma estrutura muito melhor que o Brasil. Tá? Eu não conheço Israel, imagino que sim. Sérvia, não sei. Né? Então, assim, vocês usaram isso como indicador no, no artigo? E aí, uma questão também para o João de pura curiosidade. né? É, como é que, eu, que a Wikipédia se torna... Um, consegue um apoio institucional do governo tão amplo como você mencionou. né? Eu fiquei pensando, quem foram os grupos políticos né? que, que articularam isso, veio da sociedade, veio veio do grupo específico, né? É, como é que isso foi construído politicamente? É, pensando também no Brasil, que eu acho que a gente tem não só pouco apoio para o em si, mas eu acho que, no geral, pouco apoio para a questão realmente digital na educação, tá? É... Então, eu queria um pouco entender como isso aconteceu lá e queria também agradecer a exposição da Amanda, porque eu nunca usei a biblioteca, <risos> já vou começar a usar, e assim, eu, eu achei fantástico também como um instrumento que a Wikipédia pode nos ajudar com esses limites institucionais que a gente tem no Brasil, né? Quer dizer, o limite tecnológico realmente é difícil, vai é fazer aquela compra de computador para todo mundo, não, né? Mas, realmente, o caso da biblioteca de permitir o acesso, mesmo a UF, nós assinamos pouquíssimas bases, né? Eu consigo os artigos que eu preciso que meus amigos pegam para mim, ou quando eu viajo, eu vou à biblioteca... A minha universidade né, não, não, não oferece suporte para fazer efetivamente uma pesquisa de ponta, né? Então, assim, realmente essa iniciativa é, o, é uma ajuda, né? tem um potencial muito grande. Então, assim, é, parabenizar pela apresentação, eu fiquei super empolgada. Eu acho que realmente pode é, ser um instrumento importante para incentivar né, é, a, a edição, mas também para as próprias pessoas envolvidas, né? E se motivarem ainda mais para terem esse acesso ao um conhecimento que as suas instituições não oferecem, né? Bom, obrigado, Elisa, pelos comentários e perguntas, obviamente pertinentes, prazer em te rever também, no mês passado era você, agora sou eu, é, aqui falando, então, sobre a questão tecnológica. Então, não foi um ponto abordado neste artigo a não ser é, nessa linha daquilo que eu mencionei, que é essa desigualdade regional, que nos leva a pensar o Brasil é, quebrando a, a, essa noção nacional, né? ou seja, diferente da Sérvia de Israel e até eventualmente dos Estados Unidos, onde você tem uma expectativa talvez relativamente mais, é, se não homogênea, pelo menos mínima de quais são, os recursos disponíveis numa universidade. Aqui no Brasil, nós estamos em outra realidade. Mas você está dizendo, enfim, no Rio, onde você está, que já não é fácil, imagine, enfim, por que, que não acontece, sei lá, programa de educação em Tocantins. Enfim, você está lidando com outra realidade, né? ou seja, do ponto de vista tecnológico, e isso explica por que, que São Paulo é o pico, né? Ou seja, e se a gente ampliasse é, se a gente fizesse uma campanha nacional pelo Wikimovimento Brasil, não direcionada à região para ampliar a Wiki Educação, a gente pegaria São Paulo, eventualmente o Sul, o Rio. Então a gente tem um foco, na verdade, também de tentar fazer campanhas mais direcionadas. Então vou até mencionar uma em específico, que enfim, daí também as suas dificuldades, que nesse ano o Wikimovimento Brasil vai participar da ANPU que acontece em São Luís, e daí antes da Ampu tem uma atividade é, voltada à Ampu em educação para capacitação de pessoas é, da rede é, de ensino público, pública na, é, no Maranhão. E daí, enfim, a gente se lida com o fato que talvez não tenha internet. Então, nós estamos lidando <risos> com a com esse desafio de como é que a gente vai fazer uma oficina de Wikipédia para educadores e educadoras num ambiente onde não tem internet. E a Universidade Estadual do Maranhão, ou seja, é uma instituição gigantesca. Então, enfim, daí você tem outros desafios. E um dos, eu acho que uma grande solução, aliás, uma parte é, dessa solução é... é <coughs> nós criarmos é, melhorias nos recursos é, de celular. Enfim, que as contribuições via celular sejam mais simples e mais significativas. Elas vão ser outras edições. Não dá para escrever um verbete pelo celular, é um inferno. Mas dá, por exemplo, e daí nós temos casos, de, para desenvolver um aplicativo em que, eventualmente, a pessoa consiga participar, sei lá, do mapeamento colaborativo da sua localidade ou, ou sei lá, submissão é, de fotografias do seu bairro, que ajudem a melhorar daí, as imagens do verbete sobre o bairro. E daí essas imagens ficam salvas e um dia, enfim, quando a pessoa tiver acesso à uma internet, sobe na wiki. Então você tem que repensar a tecnologia adaptá-la. A Wiki, e essa é uma discussão que nós temos bastante, ela foi desenvolvida no norte global. Enfim, nos Estados Unidos, a internet, ela ainda é enormemente acessada via computador, no universo acadêmico. No Brasil, não é a realidade, a gente está lidando com uma realidade de mais de 80% dos usuários acadêmicos que estão utilizando a Wiki, é, que estão utilizando a internet pelo celular. E essa tecnologia não está adaptada a essa realidade, que é a mesma realidade da Índia. então Por isso, enfim, a gente tem está iniciando também conversas desses países que têm peso dentro do ecossistema global da Wikimedia para falar, olha, você tem que parar esse desenvolvimento que só em que só vocês atuam. A gente também é. quer brincar. E daí você tem que repensar. E apareceu aqui o mapa do Brasil. É, eu, eu compartilhei aqui é um, um dos aplicativos para mostrar que esse aqui é o do Wiki Loves Monument. É, esse é um aplicativo que é funcional para celular, então a pessoa... É, no computador não vai dar muito certo aqui, né? É, até funciona, mas ele é mais pensado para o celular, então a pessoa quer participar do Wiki Loves Monuments, enfim, o Wiki Loves Monuments, que é a maior competição fotográfica do mundo, que acontece na Wiki, onde são documentados os monumentos, é, enfim, do mundo inteiro. O pressuposto até esse aplicativo é que você tinha uma câmera fotográfica, um celular de alta qualidade e um computador para fazer o carregamento. Enfim, daí você já limitou para 70% da população mundial não participa. E agora, enfim, tem um aplicativo que consegue, com que a pessoa consiga subir uma foto diretamente é, via o seu celular, sem passar enfim, por todas essas operações, que são pressupostos econômicos, que é a mesma lógica disso que você mencionou da biblioteca, né? Que triste o mundo em que nós precisamos da biblioteca, Wikipédia para acessar conteúdo de conhecimento. Mas, enfim, que bom que temos isso e que a Wikipédia tem peso para que isso seja possível. Enfim, é... Porque, quando a gente, num dos projetos da FAPESP, nós atuamos na melhoria de conteúdo de matemática na Wikipédia. Então, alguns desses conteúdos são destacados, tem aquela estrelinha de melhores conteúdos disponíveis. E quando a gente fez, por exemplo, o artigo da mediana ou da média, algo que a gente calculou é quanto custava esse artigo pelas referências. E um artigo custava na casa dos 3 mil dólares pelas referências. Então, o conhecimento, enfim, de maneira palpável, tem um custo. E esse é um custo predatório. Enfim, a gente está pagando as Springer. Enfim, nada contra a gente publicar com eles, mas assim, isso está nos criando um problema civilizacional <risos> e que a Wikipédia consegue eventualmente é, modificar. Então, eu acho que você tem razão, existe. Assim, a gente precisa, num país como o nosso, desenvolver uma estratégia que leve em consideração as dinâmicas de poder, e é poder simbólico, econômico, científico, e a Wiki, na verdade, assim, eu acredito que o modo pelo qual a gente consegue tensionar o ecossistema é aprofundando a nossa perspectiva de uso, né? ou seja, é, e tornar, de fato, isso mais participativo, equitativo, e não só editado na USP isso não faz nenhum sentido, enfim, não dá, A gente, algo assim, é legal, né? importante, mas enfim, o conhecimento é muito mais amplo, né? então estou bastante interessado em ver o que vai acontecer na Ampu, acho que existe claramente, um, isso também já está documentado até na literatura, uma, uma confluência entre historiadores e a Wikipédia, aconteceu nos Estados Unidos também, um boom de historiadores. Você imaginaria que a cientista da computação que vai se aproxima da Wikipédia é historiador. Enfim, isso também aconteceu em vários contextos, então a Ampu acho que é um espaço bem interessante. Mas, enfim, é tudo muito nascente no Brasil. Nós somos pouquíssimos. Eu acho que tem também todo esse potencial, porque não tem muito para onde correr. né? A gente não vai esperar que a Springer venha nos dar um, um auxílio Ciência no Brasil, né? Assim que essas editoras infelizmente funcionam. Exato, Joalinha de impressa. Ah, é muito legal, né? Essa discussão. E eu tinha pensado é, sobre o que você falou, João, sobre a transformação aí dos, dos tipos de programa, né, de programas grandes para programas curtos. E que eu acho que traz um grande desafio, que é um tempo muito curto para o aprendizado técnico que envolve a WIC, né? É, e eu acho assim que os professores vão, à medida em que, uh, que, em que eles acabam, vocês e o, os, os demais professores, vão colocando isso na sua rotina de disciplinas, é, o, o aluno já vai ter feito uma sua disciplina, então ele já vai ter aprendido a WIC, então na segunda vez ele já vai ter um pouquinho mais de, de expertise, só que até que isso aconteça, né, até que a gente consiga colocar aí os meninos é, dos quatro cinco anos de curso de graduação dentro da WIC, vai ter uma dificuldade muito grande de, de vencer essa barreira tecnológica, né? Tudo bem que essa geração ela é extremamente mais digitalizada do que as antigas, né? Principalmente no pós-pandemia, mas acho que ainda assim é uma barreira muito grande, né? Queria que você comentasse. Vou comentar, então vou mudar um pouco o enfoque, pelo menos é o modo como eu vejo, não tem uma resposta, enfim, não existe uma fórmula mágica, mas o que eu imagino é que quem você precisa amarrar e garantir que se mantenha continuamente envolvido, é o professor, é a professora. Então, é esta pessoa que precisa de treinamento, desenvolvimento de competência, apoio, recurso, porque os estudantes, enfim, eles mudam, né? Enfim, você não tem como pegar uma pessoa é, que está entrando na faculdade, que é enfim, experimentar o mundo e esperar dela, enfim, para a Wiki, ou enfim, qualquer outra coisa da vida, um compromisso enfim, de múltiplos anos. Não é, não é o momento também, né? É, mas quem fica, né? Quem é a estrutura do processo de ensino-aprendizagem é o educador, a educadora. Então, esta pessoa, ela precisa estar, enfim, ela precisa estar num universo onde ela sente que as coisas são simples e são agradáveis e são significativas. E eu acho que isso a gente também não consegue fazer de um modo adequado, e principalmente até no caso da Wikipédia em inglês, é até o oposto, porque você vai editar a Wikipédia em inglês, você entra em conflito com a comunidade. Porque um dos aspectos, isso não acontece tão forte no Brasil, ou pelo menos em português, mas acontece muito fortemente em algumas outras Wikipédia, é que existe uma certa cultura relacionada à ideia de que todo mundo pode editar, que se associa, enfim, estabelece uma certa afinidade eletiva com o anti Ou seja, se todo mundo pode editar, não me importam os seus títulos, e eu quero te provar que você não sabe editar sobre o seu assunto. Então, veja aqui essa literatura. Isso, enfim, talvez não seja tão forte no caso brasileiro, porque no caso brasileiro nós não temos é, uma cultura científica suficientemente ampliada na nossa sociedade que faria com que você tivesse que debater, enfim, o seu assunto de especialização com o público não acadêmico. Mas nos Estados Unidos tem. Na Inglaterra tem. E é uma outra realidade comunitária. Então, ninguém na Wikipedia em português vai debater com você se você melhorar o artigo do seu doutorado. O relacionado, enfim, ao seu doutorado. Mas na Wikipedia em inglês, com certeza vai. E é uma outra faceta desse problema, mas para nós isso é uma oportunidade, porque vai ser necessariamente um espaço mais acolhedor para a pessoa acadêmica. Só que no caso brasileiro, a dificuldade é recurso econômico, é que é o pressuposto que você está na Universidade Americana, que você não precisa de dinheiro para nada, porque ele já tem tudo. Né? Você está na Universidade, necessariamente tem computador, tem acesso a uma biblioteca geralmente boa mesmo nos community college. Você teria que estar num caso muito específico para isso não ser adequado, e se não tiver na biblioteca do community college, tem na biblioteca da cidade, que também possivelmente é boa. E aqui no Brasil não é nada disso. Né? Enfim, as bibliotecas estão em extinção, de, na pandemia sumiram quase mil, e nós temos uma outra realidade. Né? E eu acho que isso é um, é um elemento, mas a gente precisa apoiar os educadores e as educadoras. Garantir que elas tenham e eles tenham os recursos necessários para fazer projetos agradáveis, acolhedores e significativos, e isso a gente ainda não consegue. Alguém okay. gostaria de comentar mais alguma coisa? Acho que então... Hoje nós encerramos mais cedo. Muito obrigada, João, por ter topado vir aqui conversar com a gente. É, fico feliz que a sua voz tenha aguentado. Hoje a gente teve um... Um, quase uma notícia de que a gente teria que adiar a nossa oficina, o João acordou um pouquinho com a voz ruim, mas que bom que a voz aguentou até agora, <risos> e fico muito feliz, muito obrigada mesmo que você tenha topado, fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, é um prazer enorme ter vocês. É, sintam-se à vontade, ah, vontade para dar um retorno, dar um feedback é, de algo que talvez não esteja agradando a vocês, algo que vocês queiram ver aqui, né? algo que vocês gostariam de que fosse abordado eu sei que vocês ficaram interessados em, em ter um curso sobre o dashboard é, sobre as, as pesquisas do PETSCAN e do PETPAN PETPAN? É, é, é, PETPAN? Ah, falei certo é, então, nós vamos organizar isso, a gente vai fazer um, um evento de desktop avançado em breve, então a gente avisa vocês, então, por favor, também tragam para a gente é, demandas, para que a gente continue mantendo essa rede e ajudando vocês, porque é o que a gente ama fazer. Muito obrigada e a gente se vê no mês que vem. Obrigada. Acabes.